Hello, hello! Semana lucrativa número 38, um espaço onde comentamos os principais eventos que ocorreram ao longo da semana e que poderão ter causado aqui algumas mazelas nos nossos portfólios, ou até ter contribuído para valorizar, e também apresentamos alguns resultados das principais empresas cotadas em bolsa. Vamos a isso, que temos muito que falar, principalmente do ponto de vista macroeconómico. Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. A escassez de semicondutores acelerou ainda mais, ok? E agora temos aqui projeções a dizer que se pode estar à espera. 21 semanas para receber semicondutores. Isto está a afetar todas as indústrias, 5 meses é mesmo muita coisa e por exemplo a indústria automóvel já está a prever aqui um impacto tremendo nas vendas na ordem dos 210 bilhões de euros. O custo da escassez dos, dos semicondutores já disparou mais de 90% e isto vai pesar muito aqui nas vendas dos automóveis, que inclusive já prevêem que vão fechar o ano de 2021 com menos 7.7 milhões de veículos produzidos em relação ao ano passado. Provavelmente a notícia da semana e que supostamente fez soar os alarmes foi aqui o o potencial colapso da Evergrande, uma das maiores construtoras da China e que estava numa bolha imobiliária, contribui muito para a bolha imobiliária do país e que agora não vai conseguir pagar algumas das suas obrigações ou os juros dessas obrigações, então faz soar o alarme e com muitas notícias ao longo da semana a dizer que está aqui um colapso iminente na China e que a empresa não vai conseguir cumprir com as suas obrigações e isso vai ter muitos impactos no mercado, etc, etc, e de repente claro que de alguns lados com mais cabecinhas já vieram amenizar a situação, por exemplo, Cristina Lagarde afirma que a Europa tem uma exposição bastante limitada aqui às obrigações da Evergrande, por isso não deverá sofrer muito, muito impacto. Já outras notícias, pelo contrário, dizem que, por exemplo, alguns daqui, dos bancos do espaço europeu, como o HSBC e o UBS, que estão muito expostos à dívida da Evergrande, e que a BlackRock também, do lado dos Estados Unidos, está muito exposta à, à Evergrande. Meus amigos, estamos a falar de alguns milhões de dólares ou euros, ok? E que, tal e qual como te vou dizer amanhã, vamos falar sobre esta temática, isto é uma agulha no palheiro, ok? Mas mais pormenores sobre a Evergrande ficam para amanhã. A repressão na China continua, desta vez saímos dos setores mais ligados, cujas ações estão cotadas na bolsa, ok, cujas ações dessas empresas, desses setores estão cotadas na bolsa, e passamos agora a ver uma repressão da China, desta vez nas criptomoedas, por isso o, o país está a tentar, o governo chinês está a, a dizer que operações derivadas, etc, aqui com as criptomoedas estão totalmente proibidas. Entretanto, a mesma China quer formar dois gigantes de terras raras para se poder escalar o seu poder nos mercados globais e potencialmente até ser… Uh, assumir uma posição de dominância em termos globais. Vai ser muito interessante, querem consolidar aqui alguma… duas empresas em particular em que uma ficará mais exposta à zona norte do país e a outra mais exposta à zona sul do país ambas para explorar aqui terras raras que, claro, está, já sabemos que cada vez vão ser mais requeridas, porque hoje em dia estamos num mundo tecnológico que cada vez mais necessita destes materiais bastante raros. Já nos Estados Unidos a Fed apresentou os resultados da reunião desta semana, mantendo os juros entre os 0% e os 0.25% e também decidiu eh, manter o, o ritmo de compras mensais de obrigações em cerca de 120 bilhões de dólares por mês, ok? Isto são 80 bilhões de dólares em obrigações de tesouro, mais 40 bilhões em títulos garantidos por hipotecas por mês. As empresas do SP500 atingem um novo recorde de recompra de ações neste trimestre, absolutamente fantástico. Já está acelerado, ok? O, a recompra de ações face ao mesmo período do ano passado aumentou 124,3% e está apenas a 11% do, do seu recorde absoluto estabelecido no quarto trimestre de 2018. Nessa altura, sinceramente, até foi bom porque os preços estavam baratos e eu concordo. Hoje em dia. Depende da empresa, ok? Qualquer das formas... Mais de quase 300 empresas reportaram recompra de ações pelo menos no valor de 5 milhões de dólares, só as top 20, aquelas 20 empresas que fazem aqui o top de, de, das maiores recompradoras de ações, representam 55.7% de todas as recompras. Só aqui o setor tecnológico a dominar, claro, e também o financeiro, também muito interessante, mas o setor tecnológico vai à frente. Com, com também o setor de, dos serviços de comunicação. Então aqui a listagem, depois podes ver em pormenor quem é que anda a recomprar mais ações, e claro, em termos de empresas, a Apple a dominar completamente, seguida de empresas como Alphabet, Casa Mãe da Google, Facebook, Oracle, Microsoft, etc, etc. Por isso aqui no top, top, as tecnológicas como já eram de esperar. Mesmo os dividendos também aumentaram uh, um... Aumentaram ou não, é por um, diminuir, ok, para os 123.4 bilhões de dólares, apesar de que ainda assim estão acima daquilo que se pagou no segundo trimestre de 2020. E isto faz com que o retorno total para os acionistas, no segundo trimestre deste ano tenha sido de 322.2 bilhões de dólares, o que significa um aumento de 55.1% face ao ano passado, entre dividendos e recompra de ações os acionistas têm valorizado muito o seu património. O OCDE reviu em alto o crescimento do, do produto interno bruto para a zona euro em cerca de 5.3% e também prevê uma inflação aqui nos 2.1% para a zona euro este ano, 2021, e depois que vai recuar para 1.9% em 2022. Já do lado de Portugal tivemos a informação do que os desempregados inscritos no centro de emprego caiu pelo quinto mês consecutivo, 10% em agosto, com as regiões do Algarve e do Alentejo a contribuírem fortemente para esta descida, dados interessantes sem dúvida, ainda assim valores que estão cerca de vinte e tal por cento, vinte e poucos por cento acima do mínimo estabelecido, alguns ali a meio de 2019, quando nem 300 mil desempregados tínhamos inscritos no centro de emprego. Hoje em dia estamos com 368 mil, ainda assim alguma melhoria face ao, ao resto do, do último ano em que o número superou os 400 mil e face, claro, ao tempo que, da troika, não é, em que chegamos a superar os 700 mil desempregados inscritos no centro de emprego. Por isso também aqui nesta ótica dados animadores para Portugal e ainda tivemos também a Moody's a apresentar, a atualizar os ratings de seis bancos portugueses, isto já depois de na semana anterior ter atualizado a, a notação financeira para Portugal. Por isso também aqui Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Tota, Novo Banco, BPI, Crédito Agrícola saem com uma nota benéfica por parte da Moody's. E temos também uma última informação de Portugal de que os preços na habitação têm vindo a acelerar cada vez mais, já se sabe, 6.6% de subida dos preços da habitação face ao mesmo período do ano passado e, e, estão, e as transações estão agora em máximos de 12 anos, o que é um número absolutamente impressionante face à, àquilo que se esperava há uns anos atrás quando estávamos em plena recessão mundial. E ainda temos a questão do consumo, que acabou por contribuir supostamente para a redução da taxa de poupança das famílias portuguesas durante o segundo trimestre. Quero te chamar a atenção aqui uma coisa, está agora a poupança nos 11.5%, o que diminui face a 14.3% aqui há, um, há uns meses atrás, agora eu acho impressionante é que como podes ver aqui em 2017 a taxa de poupança estava em mínimos, tal e qual como estava aqui em 2008, períodos que antecederam crises mundiais. Ou seja, parece que, e está confirmado, que realmente as taxas de poupança tendem a aumentar depois das crises baterem. Precisamente o contrário que se deveria fazer. Portugueses, por favor... Poupem o dinheiro que é necessário e investam o dinheiro que é necessário para poderem realmente receber a próxima crise de braços abertos, ok? E não sofrerem com isso. Vamos a isso. E no campo das aquisições e fusões, tivemos a J.P. Morgan a adquirir a Franca, que é uma plataforma de planeamento e financiamento para estudantes, lembrar que nos Estados Unidos o financiamento para estudantes irem para a universidade é algo muito, muito considerável e é por isso também é aqui algo interessante para a J.P. Morgan, que agora consegue a plataforma com maior crescimento em termos de planeamento financeiro ao nível da faculdade. Quanto a resultados trimestrais e anuais, tivemos aqui alguns dados interessantes. Começamos aqui pelo consumo mais cíclico e tivemos a Nike, retalhista de moda e desporto, de a gente conhece, a apresentar receitas trimestrais no valor de 12,2 bilhões de dólares, o que é uma subida de 16% face ao mesmo período do ano passado. As vendas nas lojas físicas já superam agora os níveis pré-pandemia, tendo crescido 24% face ao mesmo período do ano passado. Vendas digitais subiram também 25% e os lucros líquidos subiram 23% para os 1,9 bilhões de dólares. Digam-me lá que isto não é bom, ok? <risos> Depois, no consumo mais, mais um, no consumo menos cíclico, no consumo discricionário, no consumo. No consumo defensivo, assim é que é, no consumo defensivo, tivemos a Costco, a terceira maior retalhista global a apresentar aqui resultados anuais para o ano fiscal 2021, vendas comparáveis a aumentar quase 15% nos Estados Unidos, 20% no Canadá e 19.1% no resto do mundo. Comércio online a crescer 44.4% face ao período do ano passado, receitas anuais a subir 16.7% para os 192 bilhões de dólares, lucro líquido anual a aumentar 25% face ao ano passado. Já os dividendos continuam a crescer atenção que pagam desde 2004, ok, mas desde 2004 até agora continuam a crescer uma taxa média de 13% ao ano, por isso realmente uma empresa absolutamente fenomenal, só tenho pena de não ter no portfólio. General Mills, a fabricante de bens de consumo apresentou receitas de 4.5 bilhões de dólares, uma subida de apenas 4% face ao período do ano passado e os lucros aqui a caírem 2% para os 627 milhões de dólares. A FedEx, a transportadora global, a apresentar receitas anuais de 22 bilhões de dólares, um aumento de 14% face ao mesmo período do ano passado, já os lucros a caírem 12% também face ao mesmo período do ano passado. A empresa afirmou ainda que vai aumentar os seus custos de, de expedição praticamente em todos os segmentos, e isto vai gerar potencialmente mais receitas, não é? pelo menos se os clientes não fugirem, e, e com a integração da TNT Express, que se prevê uh, ficar concluída em 2022, a empresa também antecipou aqui um impacto potencial nos lucros. Okay? Passamos agora aqui para a líder de peças e acessórios de automóveis, a AutoZone, que apresentou receitas a subir a cerca de 8% para os 4.9 bilhões de dólares e os lucros a aumentar 6% para os 785 milhões de dólares. E agora aqui no campo mais de software e, e tecnológico, que tivemos a Adobe, empresa de software que quase a gente conhece, a apresentar receitas trimestrais rec recorde, okay, receitas trimestrais recorde, nos 3.94 bilhões de dólares, o que é um aumento também de 22% face ao mesmo período do ano passado. Todos os segmentos cresceram entre 20% a 30%, 30% foi o da cloud, o que é justamente impressionante, ok? E os lucros também aumentaram 27% para os 1.2 bilhões de dólares. E por fim... Tivemos a BlackBerry, a empresa de cibersegurança, a apresentar receitas trimestrais de cerca de 175 milhões de dólares, o que representa uma quebra de 32% face ao mesmo período do ano passado, e os lucros também a diminuir uh, aqui, uh, aliás a melhorar, desculpa, os prejuízos, os prejuízos, porque na verdade a empresa apresentou prejuízos, os prejuízos a melhorar nos 206 milhões de dólares para os 144 milhões de dólares de prejuízo. Por isso, por esta semana é tudo, para a semana que te espero na semana lucrativa número 39, vai haver resultados interessantes de empresas a serem apresentadas, entretanto, do ponto de vista macroeconómico, não sei se haverá informações interessantes ou não, assim o tempo dirá, qualquer das formas, espero aqui pelo teu mega like e também espero por ti no próximo episódio das semanas lucrativas. Uma grande semana para ti, um forte abraço e vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!